Olá, seja bem-vindo a esse canal. Com certeza esse tópico te chamou a atenção? Se te chamou a atenção, eu suponho que você está enfrentando tal situação. Ou até mesmo você conhece alguém que está passando por esse tipo de crise emocional. Vamos fazer o seguinte, desde já deixa o seu link com que você gostou, ou faz assim, compartilha esse vídeo para que esse vídeo possa chegar às outras pessoas também. Aqui embaixo nós vamos ter uma caixa de texto, você pode deixar a sua pergunta, você pode colocar o seu questiona questionamento e quem sabe você pode colocar até mesmo as suas sugestões. Vamos fazer com esse vídeo, com que essa ferramenta chegue ao maior número de pessoas? Então faz assim, se inscreva nesse canal, eu vou estar postando uma série de vídeos falando de vários assuntos de várias situações que levarão ou poderão levar a pessoa ao suicídio então faz assim não perca a oportunidade fique mais um pouquinho conosco com certeza vai ser de grande edificação para a sua vida vai ser de grande valor para a sua vida se você digitar okay? lá no google a palavra desilusão você terá como resposta perca de esperança, descrença, sentimento de tristeza, frustração, desapontamento, decepção. Correto? Acredito que ninguém vai contestar sobre tais significados. Sabe por quê? Porque realmente uma pessoa desiludida, ela terá todos esses tipos de dor e todos esses tipos de sofrimento. A pessoa que passa por desilusão, ela não tem palavras que conseguirá expressar tanta dor e tanto sofrimento. Não é verdade? Com certeza você já experimentou tal sentimento. E pior de tudo, e felizmente, quem sabe você acabou compartilhando esse tipo de sentimento com as pessoas erradas. E essa dor acabou aumentando mais ainda em seu coração. Agora pensa comigo, quem sabe você já fez isso na sua vida. Imagine uma pessoa desiludida. Imagine uma pessoa sofrendo por um amor não correspondido. Ou por uma profissão que ela tanto sonhou, que ela tanto projetou, que ela tanto esperava. E de repente isso não deu certo. Ou até mesmo uma confiança de um amigo, de um relacionamento, e esse lhe traiu a sua confiança. Agora, imagine essa pessoa indo para a internet, procurando frases de motivação, frases que vêm tentar responder aquilo que atende o seu coração. Olha só o que eu acabei encontrando. No amor, todos os caminhos acabam de forma igual. Desilusão. Diz o homem que não espera nada, porque nunca terá desilusões. O amor é filho da ilusão e pai da desilusão. Meu Deus, o que é isso? Somos humanos, somos humanos e não podemos evitar esse tipo de sentimento. Afinal de contas, nós somos feitos não para vivermos sozinho, correto? Nós somos feitos, nós somos criados para ter outros relacionamentos, para viver em comunidade, para viver junto com a humanidade. E se existe isso, se existe esse propósito de criação, não tem como não amar, não tem como não confiar. Não tem como retirar o poder que habita em mim e habita em você, chamado acreditar. Não tem como acreditar nas frases acima. É impossível acreditar em uma frase que eu acabei de citar. Por quê? Porque existe esse poder de crença, de, cre... de acreditar, de confiar nas outras pessoas. Mas olha só outras frases que eu acabei encontrando, por exemplo, de Paulo Coelho um escritor muito conhecido, quem sabe você já ouviu falar, diz lá correndo o risco do fracasso das decepções das desilusões, mas nunca deixando o amor nunca deixando de amar, nunca deixando de desistir de buscar e sim, encontrando a vitória uma outra uma outra escritora ali, Luft diz, sei que todos algum dia, acordamos com a senhora desilusão sentado na beira da cama, não é verdade? Sim, é verdade, mas ela continua, mas a gente vai em luta e inventa novos sonhos, uma nova esperança, mesmo recaustada, vale tudo menos chorar tempo demais, pois sempre há coisas boas para pensar e algumas para se realizar. Olha qual é a diferença de frases anteriores como frases do agora. Um texto bíblico, por exemplo, Isaías 55, 8, 9. Olha só o que diz esse texto. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. O próprio Deus diz que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos caminhos não são os caminhos dele. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Salmos 34,18 diz, O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido quero deixar essas palavras não palavras não frases negativas para vocês mas palavras que poderão trazer a essência daquilo que está em seu coração que é o poder do acreditar acredite com uma grande margem de erro acredite com uma grande margem de decepção acredite com uma grande margem de desilusão quem somos se não acreditamos quem somos se não confiamos quem somos se nós se caímos no descontentamento da vida viva a vida que Deus lhe deu e lute sim para viver uma vida melhor que ainda Deus tem para lhe dar crendo muitas vezes deslundindo mas vivendo a vida que Deus tem para te dar Amém? Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo.